Nós estamos em outubro de 2019 e nesse momento você não pode arrecadar nenhum recurso para a sua campanha, nem por meio da vaquinha virtual, nem por por nenhuma outra forma de arrecadação. Nas eleições passadas de 2018, esse prazo foi permitido para arrecadação da vaquinha virtual a partir de maio do ano da eleição. Vamos aguardar as resoluções do TSE serem publicadas e assim a gente verá se esse prazo não vai se modificar, se de fato permanecerá o início da arrecadação virtual a partir de maio de 2020. Um abraço para você, até o próximo áudio ou vídeo.